Pesados alunos, sou a professora Maristela, sou professora do curso de administração da Unicentro Guarapuava. Uh, vamos trabalhar juntos a disciplina de planejamento governamental no curso de EAD, eh, bacharelado em administração pública. Primeiramente, vamos abordar né, uh, a apresentação dos conceitos de planejamento. Uh, em seguida, vamos trabalhar sobre os instrumentos de planejamento governamental, que seriam o PPA, que é o Plano Plurianual, a, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, tratando dos seus conceitos e características. Na segunda aula de autoestudo, partiremos do Planejamento Estratégico Governamental abordando a, a missão, visão e stakeholders. Na terceira aula nós vamos tratar sobre, continuando sobre os instrumentos de planejamento, vamos tratar sobre a matriz soft, que é uma, um recurso para diagnóstico estratégico, onde nós abordaremos o ambiente interno e o ambiente externo. Dentro do ambiente interno nós vamos tratar sobre os pontos fortes e pontos fracos e no ambiente externo vamos tratar sobre as ameaças e oportunidades. Em seguida, vamos trabalhar sobre os indicadores e avaliação, objetivos estratégicos e metas. É, outras atividades que nós teremos também, além dessas aulas é, e dos altos estudos. O aprendizado colaborativo, o aprendizado baseado em pesquisa, a roda de conversa e a webconferência. Também disponibilizamos, além do e-book, outros materiais que estão no Moodle, e os canais de comunicação seria as mensagens através do Moodle e fórum além do tutor. Né? Estou à disposição de todos sempre que for necessário. Obrigada.